Jeremias acerta 25% dos tiros de três pontos que ele tenta. Para o aquecimento, Jeremias gosta de atirar tiros de três pontos até que ele consiga fazer um com sucesso. Esses são os sinais indicadores de variáveis aleatórias geométricas. Quantas tentativas eu tenho que fazer até eu ter sucesso? Seja m o número de tiros que Jeremias realiza para fazer com sucesso seu primeiro tiro de três pontos. Ok, o problema então está definindo uma variável aleatória aqui: o número de tiros necessários, o número de tentativas que leva até obtermos um tiro de três pontos com sucesso. Suponha que os resultados de cada tiro são independentes. Ok, isso aqui está dizendo para a gente que a probabilidade que ele dá um dado tiro é, não depende se ele fez ou errou os tiros anteriores, ok? Continuando, encontre a probabilidade de que o primeiro tiro bem-sucedido de Jeremias ocorra em sua terceira tentativa. Bem, como sempre, pause esse vídeo e tente fazer isso aqui sozinho ou sozinha. E aí, conseguiu? Beleza, vamos fazer juntos aqui agora. Bem, queremos encontrar a probabilidade e m é o número de tiros necessários até que Jeremias faça o seu primeiro sucesso. Sendo assim, o que o problema está pedindo é para encontrar a probabilidade em que m é igual a 3, ou seja, para que o seu primeiro tiro bem-sucedido ocorra em sua terceira tentativa. Então, como fazemos isso? Qual é a probabilidade disso acontecer? Para ele acertar apenas em sua terceira tentativa, ele tem que perder os seus dois primeiros tiros e aí dá o terceiro tiro. Qual é a probabilidade para ele perder o seu primeiro tiro? Bem, se ele tem um quarto de chance de fazer um tiro certeiro, ele tem três quartos de probabilidade de perder o seu tiro. Então, será três quartos para perder o primeiro tiro. Então, a gente coloca isso aqui. Agora, ele tem que perder o segundo tiro também, ou seja, três quartos novamente. Então, a gente multiplica isso daqui por 3 quartos. Aí, ele tem que fazer o seu terceiro tiro de forma certeira, que, nesse caso, tem uma probabilidade de 1 quarto. Então, a gente multiplica isso aqui por 1 quarto. Multiplicando essas frações, que correspondem às probabilidades de cada evento, temos um valor igual a quanto? 3 vezes 3 vezes 1 é igual a 9, e 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Então, temos 9 sessenta e avos. E essa é a probabilidade de Jeremias acertar o seu primeiro tiro bem-sucedido na terceira tentativa. Se você quiser que isso seja um decimal, a gente pode fazer isso com uma calculadora, de uma forma bem rápida. 9 dividido por 64 é igual a aproximadamente 0,14. Outra forma de pensar nesse valor também é que 0,14 é 14% de chance ou de probabilidade para que o seu primeiro tiro bem-sucedido ocorra em sua terceira tentativa. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!